Exigente caprichosa Sabe o que quer É, é, é Ai, ai, meu Deus, como eu amo essa mulher Mas embaixo do lição vira o um bicho Eu ainda morro disso Pega fogo, cabaré. Naquela hora onça brava se transforma Em gatinha carinhosa Faz beijinho, quer beijar Ela se encaixa Revirando os olhinhos Ela sabe amar Se chega tarde com o um cheiro de cerveja Sabe o que quer Gatinha carinhosa faz bem que? I'm